As grandes preocupações da BASF é o manejo de resistência na soja. Júlio, muitas pesquisas, muitos estudos para melhorar a vida do agricultor lá no campo, né? É, tem um investimento muito forte. O que a gente vê aqui na ponta que a gente traz, a hora que a gente vai lembrar lá de dentro, primeiro, em média, aí, 15 anos pesquisando moléculas novas. Soluções novas, na verdade hoje a indústria não procura mais só produto, ela tem que trazer soluções para a agricultura sustentáveis, economicamente viáveis, que tragam retorno produtor, que sejam ambientalmente também bem equilibradas, tudo acessado. Nós estamos, trabalhamos muito, investimos e dedicamos muito tempo a isso. Né? Esse é um dos, o que move a BASF. E a gente viu um produtor mais consciente nessa safra, né? mais preocupado com as boas práticas agrícolas mesmo. Eu acho que foi uma evolução e me admirou e eu quero aqui, através de vocês, dar os parabéns para eles, porque todo mundo se movimentou e se preocupou com uma coisa. Se a gente lembrar como é que foram os dois últimos anos, a gente teve aí. Chuva é bom, mas não em muito excesso, que nem aconteceu ano passado, não é bom. Esse ano nós tivemos chuvas mais regulares, mas principalmente nós tivemos um produtor mais preocupado Preocupado se ele instalou a lavoura sem ter uma ponte verde, aquela soja que veio lá do ano passado, que ela traz doença logo na fase inicial. Depois preocupado na qualidade da instalação da lavoura e principalmente no manejo que ele fez. Ele entrou mais cedo. Ele encurtou os intervalos, ele procurou os produtos mais ajustados para aquilo e também se associou na tecnologia. A gente tem aí uma gama de produtos agora e dificilmente nos próximos, em curto período, teremos novidades. Como chegou as carboxamidas agora, nós lançamos dois produtos, Orquestra e o Ativa esse ano. Num curto período de tempo não vai vir nada tão... A indústria não prevê que você tenha alguma coisa tão nova que pudesse dar alguma mudança nesse mundo. Então nós temos responsabilidade todos de preservar o que nós temos. E aí a utilização dos protetores nas aplicações vai dar essa longevidade. Mas produtor do Rio Grande do Sul, ou melhor, de Santa Catarina para baixo, parabéns pela atitude, porque começou com eles. A pesquisa suportou, identificou, os extensionistas foram lá e falaram, e aí nós estamos aí com o resultado, com essas lavouras históricas aqui de produtividade. O que, é que a BASF está trazendo para expor Expo Direto? Então, nós trouxemos o Ativo, na verdade, esse é o primeiro ano que nós temos um comercial, temos todas as áreas, já o produto já deu uma aderência, é uma mistura tripla de produto, dá segurança na utilização, bem encaixado dentro do manejo produtor, estou muito bem posicionado, os resultados do campo estão aí, e principalmente, nós estamos trazendo agora a grande novidade desse ano, que será comercializada o A17, é um inoculante de longa duração. O grande sonho da agricultura, na questão do tratamento de semente. a gente já trata a semente antecipada com o Standak Top, pode deixar ela guardada até 4 meses, sem ter influência na, na questão da germinação. E agora nós conseguimos um inoculante que a gente pode tratar antes. Essa operação, o momento do plantio é um momento muito apertado. Quando o momento que começa a plantar, quanto melhor, quanto mais... Você plantar por dia, mais eficiência se estiver no, no momento igual. Então, nós inoculando antes, a gente permite que o produtor possa, na hora de fazer o plantio, não esteja lá que parar por causa de tratar a semente. Então, granouro nesse ano, trazendo mais uma novidade para a soja, para a cultura brasileira. Perfeito, obrigada. Obrigado vocês e vamos aí agora colher essa excelente safra que a gente vai ter aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina.